Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge. Você é um retro-gamer ou curte jogos mais modernos? Então você vê o lugar certo. Aqui você vai encontrar um pouco de tudo sobre games e um conteúdo elaborado com carinho e muita dedicação. Gameplays, curiosidades, desafios, notícias e entretenimento. Tudo de um jeito diferente, divertido e nostálgico. Então estou uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular, e aproveite todo o conteúdo feito pra você, gamer casca-grossa que adora um desafio, ou mesmo pra você que pretende apenas relaxar e curtir um pouquinho. Preparado? Ha! E não se esquece de sentar o dedo nesse like se realmente curtiu nosso conteúdo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá?